Que é, vê, que é muito louco E, a gente, e as pessoas não percebem ah. Por exemplo Você está num relacionamento Isso é uma coisa que Puta caraca véio. Mas é só quando você fica mais velho Aquilo que você falou É um não processo jeito, É um processo, processo É só a maturidade ah. vai trazendo Aí você tá, gosta Obrigado. pra caramba da pessoa Você não sabe Viver sem aquela pessoa Porque é cega né? A pessoa é, fica é... dependente daquela pessoa 100%. Ama isso. aquela pessoa não, Meu irmão, você não sabe Você fala meu, Se essa pessoa for embora Eu caio do abismo É Aí você vê um monte de coisa daquela pessoa que não é legal pra você ao mesmo tempo e você sente aquela intuição e que, tá que aquela pessoa é errada hein? pra você. Mas mesmo assim, você acredita e se ilude de que essa pessoa, eu tenho a capacidade de transformá-la naquilo daquele jeitinho que eu acho que é o certo. É, eu adoro essas é. histórias. Não é, mano? Isso acontece oh! 99% oh. ah. das pessoas. Poxa, né? É isso? né, pai? é isso, porque a grande maioria das pessoas, mano, não tá com quem realmente quer, mano tá não com tá quem... com quem quer, mano sabe, eu falo isso uh... olha a maneira como nós somos criados, bola o cara que come todo mundo é o cara é o comedor, é o, o comedor garinha, é o é fodão quem cata é mais menina é o zica é o foda é o malandrão e nós aprendemos muito bem a parada e nós tocando isso pra frente a vida inteira. Então você vai sair, isso sai é o pegador, o comedor, e todo mundo tal. Tá. Então o que acontece? Começa já muito cedo, muito jovem, aquilo lá. E o cara começa a pegar a daquele ele não quer pra provar que ele é machão. Pô, aí ele verdade. tá lá. Então vai, olha, olha a sequência de merda que vai acontecendo. Porque depois você começa Esse a é tratar... Esse é o basquete dele, né? Você começa... Cara... É, é cara. mano. Você começa <risos> a tratar... Sabe, depois... assim, Isso que é o foda. Você começa a tratar as pessoas que nem bosta. Você não queria estar do lado. E o cara não vê o mal que ele tá fazendo. Pra caralho. Sabe, pra, pra uhum. humanidade, mano. Pra humanidade, com mulher, com companheiro, companheiro. Isso e, é muito foda. Então, cara. e ele vai vender. Aí depois ele vem, engravida a pessoa que ele não queria... O cara fica com a mulher porque ela é mó gostosa. É a mulher troféu. Pode a ser. A mulher amada, troféu. Ele né? cata a mulher, ele cata, mas eu isso aí, Ele cata a mulher pra mostrar pros amigos. Ele não cata a mulher porque ele gosta de mulher. Pra tanto. ele. Pra ele. Porque ele, ah, ela é, é maravilhosa. Ela, é. pô, essa, essa mulher é demais. É pra mostrar pra rapaziada. Interessa porque senão não, não tem um graça se cara, ele gostasse é. de mulher ele ficava lindo que eu tinha então, ele né? tem que mostrar pra é. todo mundo e todo mundo fala caralho o bolo é foda olha é a menina que é. ele pegou mas, mas, é. ele pegou. mas, mas é. o bolo é fada mesmo eu eu sou. Que é um poderoso Deus bola Deus é poderosíssimo bola. Sou. Eu sou. Eu poderosíssimo eu bola. longe irmão o bola aí. é um carisma aí eu digo a mulherada chega perto E acha que é puff é eu conheço esse truque olha lá ele é macinho, tá ligado? É, eu, eu tô olhando pra ele aqui hipnotizado. Porra, <risos> oh, mano. Você, você imagina, nem de Deus. cara eu gosto, é. mas é. Pô, eu tô olhando pra ele e tô falando, cara, será? Será que isso tá em mim? Que cara demais, mano. Eu sei muito bem como é. Isso é uma dinamite, ambulante. É. É isso aí, rapaz. É, pode é uma ser, pode, pode ser uma biriba, irmão. Vai. Mas é, então, e é essa falta de coragem que é fogo, né, cara? Depois que você criou esse vínculo... Cielo. E aí, como é que cê, sai, Ninja. tem muita coragem, mano. No esporte? Pra tudo, mano, pra tudo. Você precisa ter muita coragem. É no esporte, Ninja, Amém. que sai dessa. Vai pro esporte. Você já, já teve ah. nessa situação, de de estar tá aprisionado, acorrentado, alguma coisa que não era... E, a, e como é que foi isso Ah, aí? cara, eu já tive assim, mas é... E aí, e aí Nijão? De estar tá, assim, inconsciente. Mas assim, eu era o cara que fazia o dano, mano. Sabe? Você <risos> era? Jogou uhum. era o dano? Mano, eu vou te falar sem assim, sacanagem, mano. Acho que eu só sou... Pior namorado que já teve na história da humanidade. Em todos Por quê, cara? Porque eu sempre fui assim. Eu fui criado com essa mentalidade. Do fuban, fubangueiro nato, nato, nato. Sabe? Você é louco. Vivendo pra isso. Moleque piranha. Vivendo pra isso, mano. Fubangage na veia. Sabe? Não... Ia pra cima Era mesmo. Era pra isso. De... Tava vivo, tava no radar. E tava indo. E furando vivia pra zóio, isso. furando Mas zóio. Mas eu sempre fui assim. Sabe? Então assim, ó. Então, você imagina para as pessoas. E aí, a gente foi ensinado que você tem que ter uma namorada e continua pegando todo mundo. Seguir a risca. Só que comigo era descarado, que era o bad boy mesmo. Sabe, eu sou assim mesmo. Quer ficar quer, comigo? Quer, não quer, quer. Não quer, foda -se. Aí a pessoa fala, quer. E você fica. Então, assim, cara, eu sabe de tratar a pessoa que nem bosta inconsciente sem saber achando que era um é namoradãozinho feio, é. hoje assim feio tá então, assim uma é bosta de namorado mano todas as namoradas que eu tive antes eu vou te falar sabe estão é vendo um esse per... vídeo aqui falando esse é um canalha e não e falo e, é e, oh, e na eu não deviam falar. Na não, época, já é, falo né? e hoje eu falo assim eu peço um perdão de do fundo do coração mesmo sabe porque era aquela história mesmo perdoai o Senhor porque eles não sabem o que fazem eu não fazia ideia do mal que eu fazia para elas assim sabe é, é um descaso é, mas é cara você, mas é, é uma falta falou, saber irmão. Assim, que nem aquele negócio a gente não sabia namorar não nos ensinaram mano é não que sei. você falou exatamente então assim essa é a herança então por isso que eu falo assim cara a culpa não é nossa mano porque foi o que nos ensinaram só que agora é o nosso trampo, o nosso compromisso reeducar. E tudo isso que eu tô falando para vocês é o Stephen Curry, eu tô falando para mim, me relembrando todo dia do que eu tenho que fazer e tudo que eu tô dizendo eu chamo no exemplo. Eu sou esse cara. Isso que é importante. Eu não tô te é... falando, eu só tô, Na então boca fora. a parada a minha é o seguinte, eu tô fazendo um relato da minha vida só eu não tô te falando como você deve viver é. ou como você é um relato da minha vida e Mas a galera onde come... você...